Vou falar de educação dos filhos? É sempre um desafio, não é mesmo? Você que tem seus filhos aí, imagina. Quem é pai ou mãe sabe muito bem disso. Já ouvi até que eles deveriam... Vir com o manual, né? Mas em meio às dúvidas, é bom ficar atento ao que não deve fazer. Aqui comigo, especialista em relação entre pais e filhos, o Leonardo Veloso. Oi, Léo! Tudo bem, Mônica? Tudo bem, bom te receber aqui Mas de bom, novo, bom viu? Bom estar aqui de novo com você. Para falar desse desafio que é educar os filhos, é. não é? E aí entra essa questão do que não deve fazer e o que não deve falar tem coisa é, disso. Tem, exato. Eu, eu criei essa questão das sete frases, fez muito sentido para os pais, justamente porque existem situações no dia a dia que a gente acaba repetindo padrões. Padrões do passado, padrões que não fazem mais parte dessa nossa sociedade, do que uhum. a gente está vivendo. Uhum. E é um desafio. Falou, é sair um desafio. desse padrão é um desafio. O Léo trouxe sete frases que vocês, os pais, não devem, né? Na orientação é não falar. E por que ele vai explicar para gente? Eu vou pedir ao pessoal da edição que me ajude. E se você tiver alguma dúvida, você que é mãe, pai, quer fazer uma pergunta para o Leonardo, especialista em educação dos filhos, passa para gente aqui pelo WhatsApp. Dinheiro é sujo. Uma das primeiras frases, é, né? Dinheiro é... Isso é comum pai, e mãe é, falar? É muito comum falar que dinheiro é sujo. Muitos que estão vendo aqui vão até perceber. Como que, fala, quando essa frase foi falada, a relação que teve com o dinheiro depois. Quer dizer, uhum. aqui eu levantei essa frase, que é uma frase muito comum, para a gente trabalhar comportamento. O que, que o pai e a mãe quer quando fala que o dinheiro é sujo? Que ele nos deve pegar em alguma coisa que passou na mão de, de muita gente. Uhum. Como um corrimão, uma mesa de um lugar público. A maçaneta. Ou, a maçaneta. E isso não é explicado. Dinheiro é sujo, menino. Não pega nele, não. E aí acaba o dinheiro fazendo essa... Essa relação que fica oculta, confusa para a criança. A gente acabou de, de ver aqui a psicóloga falar, quer dizer, o, a gente tem que ser muito claro com, com as crianças, principalmente dois a 6 anos. E dinheiro é sujo é algo que não, não traz essa clareza. Daqui a pouco ela vai ter que lidar com o dinheiro. E como vai como ser é isso? Como que vai ser? Quer dizer, o dinheiro é sujo, mas, quer dizer, olha, use, mas limpe as mãos, seria mais ou menos assim? Fica sem lógica. E Muitas vezes, dinheiro é sujo, não pega nisso não, de forma agressiva, de forma Entendi. a, a de gerar medo. Aí a criança, ela tem até o um receio dessa relação com o dinheiro. E muitos pais falam isso, poxa, isso nunca foi para mim, minha mãe sempre me falou isso. E, e aí repete. a relação com o dinheiro fica complicada, entendeu? fica mais De... complicado gasta demais? Ou às vezes nem quer pegar nem mais quer... Em dinheiro, porque dinheiro é sujo, então isso fica Entendi. muito tempo. Aí chega com 7, 8 anos, a criança tem que começar a administrar isso, e ela fica, é aquele que perde o dinheiro, você dá o dinheiro, ele perde o dinheiro. Entendi. Porque eu não quero ter relação com isso, isso é sujo, isso não é eu vou pegar. Qual que é o seu conselho, então? Meu conselho é explicar, quer dizer... O, o dinheiro, assim como a maçaneta da porta, Entendi. o chão que você põe a mão, isso daí Tem acaba ele... sendo sujo. Bactérias. E bactérias. Né? Explicar para a criança, para ela falar, opa, então isso aqui, a bactéria, eu já não posso pôr a mão na boca. Aí você começa a racionalizar, a ensinar, uhum. a educar o filho. Que legal. Vamos para a próxima frase? São sete, a gente já começou com o dinheiro é sujo. Você não come isso ou aquilo? Essa é muito tradicional, não né? Não é? De, geralmente, uh, o amiguinho está na casa de, um, de, de outro amigo, ou num clube, numa é. festa, aí o menino está com um amigo, vê o amigo comendo, sei lá, brinco, milho. Uhum. Aí você está comendo milho, o menino está comendo milho. Aí chega a mãe e vê aquilo, ou o pai, mas meu filho, você não come milho. Como você está comendo milho? Ah, agora você come milho todo, todo dia, dia. em casa. <risos> E aí, então, Quer dizer, aí o criança acaba, né? Aqui eu quero mostrar para os pais a questão da experiência. Cada um tem uma experiência, cada um faz a sua realidade. E assim como os nossos filhos também. Quer dizer, ele tem a realidade dele. A experiência que ele está tendo ali é uma experiência nova. Às vezes, está experimentando isso junto com o um amiguinho. O pai, a mãe chega e enfatiza isso. Acaba Aí ele. Que, é... Ah, que legal. Você está comendo milho agora, meu é. filho? Que bom, né? Que faz bom, bem. Né? Mais ou menos assim? É, ou senão mesmo ver que ele está comendo milho, em outro momento, fala: Ah, eu fiz milho igual lá da casa do ah. amiguinho. Lembra que você comeu e tal. Mas não. você não come isso, você está comendo isso agora. Entendi. Vou fazer todo dia. Gente, poder das palavras, né? Poder das palavras em frases. Vamos para a próxima agora? A próxima, a terceira frase. Você não faz nada sozinho, faz nada direito, hein, menino? É, essa daí também. <risos> Clássica. É, nossa, Mônica, e essa trabalha direto na autoestima da criança. Exatamente. Que é algo que a gente, nessa sociedade que a gente está vivendo de é, é, depressão, ansiedade, quer dizer, trabalhar com essa questão da autoestima é fundamental. Sabe, quando você vira para uma criança de 5, 6 anos e fala que ela não faz nada sozinho ou não faz nada direito, Nossa. ah, mas eu falo brincando. A gente acabou de ver, o inconsciente, a criança nessa idade é puro inconsciente, ela uhum. não sabe fazer essa interpretação do que é brinquedo, do que é brincadeira, do que não é. E imagina isso toda hora. Nossa, Quer é dizer, complicado. É muito complicado. Vamos para a próxima, que o Leonardo separou sete frases. Você está sempre atrasado, eu vou juntar com a quinta. Você é muito bagunceiro. É. Olha a questão da autoestima também. Diretamente, as duas. Atrasado, eu trabalho muito até com essa questão da ansiedade que a gente acabou de falar. Quer dizer, é. a criança tem que estar é, tá dentro de uma rotina que não é experiência, dela ainda, que é a rotina do pai e da mãe, e o é muito bagunceiro, que também é muito temoso, a gente viu isso agora há pouco, ele vira identidade. Então, a mãe fala, o pai fala, você é muito temoso, meu filho, você é muito temoso, e ainda faz a referência, você é temoso igual seu pai, a família dele, todo mundo é assim, quer dizer, opa, então, mamãe ama o papai, ama todo mundo, eu vou ser temoso e vou continuar a minha vida inteira assim, tá se eu perder isso, eu perdi minha identidade, que é igual você falou, é a questão da palavra, você é assim, eu sou assim, e aí a pessoa toma aquilo como propriedade é, você tá e vai embora pra fazendo vida. muita bagunça, aí você explica para ela. A gente volta naquela frase do dinheiro, quer dizer, qual que é o comportamento que você quer dela? Você quer que ela seja organizada? Então, você precisa explicar para ela como é como ser é? organizado. Esse é o desafio. E o quanto pode ser prazeroso é. organizar suas coisas. Repetir os padrões, falando não é isso, não é aquilo, a não gente cai a mesma né? coisa. Vamos para as próximas frases agora? Tem uma que eu adorei. Você tem que aprender a perder. A gente sabe que vai perder, mas nesse caso aí não é o interessante. Imagina a criança ouvindo isso, Mônica, você tem que aprender a perder, você tem que aprender a perder, você tem que aprender a perder. Só de falar três vezes já tá, dá até um mal-estar. Tá. E ela ouvindo isso todas as vezes, quer dizer, ela vai chegar no final, sei lá, com 10, 9 anos, falando, papai, ok, eu aprendi a perder, pronto, agora você é um fracassado. Eu nunca aprendi a ganhar, eu só aprendi a perder, eu já uhum. sei exatamente como é que perde. Uhum. Você fala assim, Léo, mas isso é, é, é assim para criança? É assim para criança. A criança nesse estado, 4, 5 anos, ela está dessa forma. Então, quer dizer, você tem que aprender com a derrota? Sim. Você tem que aprender a ganhar. aprender A ganhar uhum. sempre, a crescer, a evoluir. E você aprende isso com o quê? Com modelos. Uhum. Você vê modelos de excelência e começa a trabalhar. O que eu posso fazer que aquela pessoa fez, que eu posso fazer mais? E até isso, você reforça a autoestima da criança. Quer dizer, ele tem que ser melhor que alguém ou melhor que ele mesmo? Entendi. Sempre, para que ele possa crescer. Uhum. Hum. Sem, sem peso, sem... Aquela pressão. É, você, seu amiguinho fez, jogou bola melhor que você. Aí, muitas vezes, o pai até faz essa comparação. assim O é que, que, que ele faz? Ele treina? Ele vai mais na aula? O que, que ele está fazendo? Transformar ah, isso, e é, né? você tem que fazer isso para você. Como é que você se sente melhor fazendo isso? Uhum. Vamos para a próxima frase. Essa eu adorei, porque eu já ouvi tanto isso. Menino, menina, você está um mal criado. É isso daí. Essa última frase, Mônica, eu pus ela no final, justamente porque é um resumo. Que da responsabilidade que a gente assume, como pai, e mãe, que você disse no início, é um desafio. É um desafio. Quer dizer, eu tenho que estar pronto para é, enfrentar esse desafio. Então quer dizer, quando eu falo para a criança que ela é mal criada, primeiro eu estou criando uma confusão mental nela. Eu sou mal criado, mas se, se ela for parar para pensar um pouquinho, coisa que o pai não fez, eu sou mal criado por quem? Quem que me educa? Quem que me cria? Não é meu pai? Não é minha mãe? Ou eles estão terceirizando isso? Para a escola, para os avós? Quer dizer. De quem que é a responsabilidade, afinal? É nossa, uhum. sabe? E, e as sete frases eu fiz justamente para isso, para chamar a atenção dos pais, para que eles possam perceber, no dia a dia, como que as palavras, como você disse, como que a comunicação é importante para a gente superar essas situações que a gente vive com os filhos. Porque o mal criado dá uma ideia assim, você está desobedecendo, né? Você não... Como, como mudar isso? A criança fala assim, você é mal criado, e daqui a pouco vem o quê? Vem a birra, uhum. vem o grito vem o choro, quer dizer, vai gerando consequências, gerando um estresse na família, que muitos pais veem para mim justamente com isso. Quando a criança está fazendo uma malcriação, vamos dizer assim, o que, que ela está fazendo ali? Igual a gente falou antes, ela está sendo bagunceira? Ou ela está sendo temosa? Quer dizer, que atitude eu preciso tomar? O que, que eu preciso explicar para ela? Qual o comportamento uhum. que existe ali por trás que eu preciso ensinar e que eu não ensinei eu anteriormente? Conheci. Porque quando eu ensino, a criança aprende assim, ó... Elas são muito inteligentes, Muito rápido. Né? Tem uma, uma amiga nossa assim, e as advogadas das crianças? Avós, avós, eita! <risos> Como é que fica? É, muitas vezes eu falo o avô, a avó, ele tá na condição de avô e avó. Ele não é pai, não é mãe, essa responsabilidade é nossa. Então quer dizer, o avô, a avó, o tio, a tia, vão tratar ele da melhor forma possível, vão dar de tudo e tal. Só que você tem que, eu até brinco muito isso com os pais, você fala assim, tem que empoderar a criança. Quando você passa isso para ela, de comportamentos que ela precisa ter, de ser organizado, de ser higiênico, ser de gentil. ser gentil, carinhoso com as outras pessoas, você está empoderando ela, você está criando a melhor condição para a vida dela, para ela ser um adulto emocionalmente saudável, para ela ter relação com as outras pessoas. Ainda disso conta muito mais, né, dizer, uhum. A gente saiu de uma sociedade mecanizada para uma sociedade tipo, do conhecimento, uhum. do contato, Verdade. do networking. Quer dizer, eu tenho que capacitar meu filho para isso. É. E isso não impede que a criança brinque, corra, jogue seu futebol, brinque na lama, na areia, não é? Pelo contrário, quer dizer, brincar com a criança é um momento lúdico. Inclusive para a gente poder ensinar, eu até falei muito isso no carnaval, eu falei, papai e a mãe, brinque com seu filho. Foi mesmo. Brinque com seu filho porque é o momento para ele, para você ensinar. Quando, quando que a gente aprende? Aprende quando a gente está brincando, Verdade. quando a gente está numa conversa agradável, aí a gente aprende. Agora, no grito, na ameaça, quem aprende? Não? Você sabe como eu aprendi? Eu tô... Se a gente está conversando aqui, a gente está encerrando a conversa, eu aprendi muito sentada na sala com os meus pais e livros. Aprendi tanto, eles me passaram tanta coisa. Olha que interessante. Dá ver né? a alegria desse momento. Com certeza. Muito. Deixa eu agradecer ao Leonardo Veloso, que é psicólogo especialista em educação, né? Nessa relação entre pais e filhos, com a gente aqui hoje. Vai voltar muito mais vezes, porque eu sei que nós temos um caminho pela frente, é, não é? Graças a Deus. <risos> Obrigada, viu, Léo? Bom fim de semana. Disso, obrigado. Tá tudo de bom.